Salve meus novos, bem-vindos à taverna. Eu sou o Colosso e vocês conhecem aquela mulher que canta assim? ma ma... ma, ma. Então, vê aí. <risos> pois a gente hoje é falando da Lady Gaga. Ela é viciada e eu vou falar pra vocês em qual jogo. E tem muitos outros artistas, galera, que também são viciados. Então acompanha aí no vídeo que tem surpresa legal pra vocês. Gente, a Lady Gaga é a cantora, a atriz, é o Cambau A4, é a rica pra caralho. E essa, dia 24, ela comentou no Twitter uma mensagem de que deixou. Claro que ela é viciada também em jogos. Vejam só a mensagem que ela colocou. Ainda jogando baioneta no meio do capítulo 13, e minhas mãos doem e preciso dormir. Já são 4 horas da manhã, mas este dragão está com a cara que eu preciso matar. Respeitem especialista gamers da manhã. Eu preciso de apoio emocional. E para quem não conhece, galera, o baioneta foi lançado lá em 2009 pela SEGA, a Nintendo teve participação também no desenvolvimento do jogo. E não é um jogo muito fácil, ele é conhecido por ser um hack slash aí de ótima qualidade, quem não conhece deve conhecer, joguem, é legal. E a Lady Gaga tá perto de acabar o jogo, porque se ela está no capítulo 13, o jogo, se eu não me engano, tem 16 capítulos, ela está pertinho de terminar o jogo. Só que agora, galera, eu quero falar para vocês algumas outras celebridades também que já declararam serem viciadas também em jogos. O Van Diesel, que é super conhecido na franquia aí Velozes e, Veloz e Furiosos, já declarou que é viciado em Dungeons and Dragons, muito bacana jogo de RPG para quem não conhece, é RPG de mesa esse de ser um grande jogador de RPG outras duas personalidades muito conhecidas que são viciadíssimas em Halo aquele título lançado somente para o Xbox é Daniel Craig que é o 007 cara que eu sou fã The name's Bond James Bond Mr. Mister... Bond James Bond demais. E o Zac Efron, do High School Musical, aquele negócio lá. da Disney esquisito lá, mas que tem gente que gosta. Então eles são viciados em Halo, agora a meninada galera, os homens aí de plantão vão pirar porque Megan Fox, a atriz lá de Transformers, o primeiro Transformers viu? e na minha opinião o único que presta. <risos> É viciada em jogos do Mortal Kombat, adora a série, e ela confirma que joga horas e horas de muita pancadaria e fatalities. É. E para finalizar nossa lista, a gente tem o nosso mito Snoop Dogg. Ele diz ser viciado em Tekken e adora também um jogo multiplayer online chamado Mafia Wars. É isso aí, Snoop. Galera, essa é só uma pequena parte da lista de famosos que gostam de jogos. E você, galera? Algum famoso gosta do jogo que você joga? Comenta aí pra eu saber. Falem para mim quais famosos vocês queriam ter visto nessa lista aqui. Se não, a gente faz uma segunda lista para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.